Hoje à noite esta casa está sendo invadida por um inimigo terrível. O Atari Videogame. O inimigo veio com fantasmas, seres extraterrenos, mísseis, androides. Mas a família desafiou sua inteligência e venceu. Alô? Errado, patrulha. Vai, filho, agora! Atari Video Game. O inimigo que todos querem ter. O Atari.